Quanto vou pagar a mais em impostos e outros custos por recorrer a crédito e habitação na compra do meu imóvel? O vídeo desta semana é sobre este tema. Fico por aí. Olá, meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou agente imobiliário. A semana passada falei sobre os custos e impostos que pagaria quando comprasse casa quando comprasse casa com recurso de capitais próprios. Esta semana vamos um pouco mais longe e vamos ver que outros custos, sim, outros, quanto mais é que cresce por comprar casa com recurso a crédito de à habitação e, sim, existem mais custos do que uh, pode parecer. Se está a ver a parte 2 sem ter visto a parte 1, que falava sobre os custos que todos têm que suportar quando compram uma casa, recomendo que volte atrás. Veja primeiro esse vídeo porque vai fazer mais sentido. Sempre que vai comprar com o concreto de habitação, obviamente quem não tem capitais próprios tem que ter este recurso, terá que pagar algumas despesas adicionais. Por exemplo, quando vai ao banco, o banco cobra-lhe uma comissão de abertura ou estudo de processo. E cobra também uma comissão sobre avaliação do imóvel, que vai dar como garantia para suportar o seu crédito de habitação. Saiba que vai pagar cerca de mil euros, cerca de mil euros de despesas adicionais só com o banco pelo facto de estar a recorrer a crédito à habitação. Outra das despesas que hum, vai ter adicionalmente é um novo imposto de selo. Se já pagava imposto de selo com, sobre a, a compra da casa, vai pagar um imposto de selo sobre o valor financiado. É um valor ligeiramente, a taxa é ligeiramente inferior, no entanto pagará mais 0,6% sobre o montante financiado. Ou seja, se se financiar em 100 mil euros, conta com 600 euros mais de imposto. Imposto do céu. Algo que não é normalmente contabilizado, mas que também tem um peso, principalmente quando fazemos as contas a médio e longo prazo, são os, os seguros que o banco obriga a fazer. O, quando faz um crédito de habitação, é normal ter, que o banco obrigue a um seguro para a pessoa que está a ser garantida, para quem recebe o empréstimo, que é um seguro de vida. E este, este valor pode ser bastante elevado e quanto mais alta for a sua idade, mais elevado será o valor do seguro de vida. Outro seguro que também pesa nas contas, um pouco menos mas também pesa e deve ter sido ser, ser tido em consideração, é o seguro multi-riscos que é obrigatório fazer para todas as habitações e que garante que em caso de destruição uh, total ou parcial o banco não será lesado porque existe algo que uh, vai garantir o imóvel independentemente dele de, de poder desaparecer. A terminar os uh, custos adicionais com a compra concreta da habitação. Um, temos o aumento dos custos de registros com a escritura. Porque vai fazer mais uma, uma transação, não paga só a escritura. Por exemplo, o valor da escritura que era de 375 euros na, na casa pronta, que dei como exemplo, como sendo o valor mais baixo para poder fazer a escritura um, do seu imóvel, passa automaticamente para 700 euros porque existe o registro do mútuo com a hipoteca, a garantia do imóvel que tem que ser escriturado e que eh, implica uma, um registro separado e, portanto, um custo adicional. Só me falta falar dos custos futuros, dos custos que terá com o imóvel no futuro, antes de terminar. E uh, queria também deixar-lhe uma recomendação, que é para subscrever o meu canal neste momento. Todas as quartas-feiras lanço novos vídeos com temas relacionados com o mercado imobiliário, compra, venda. Neste caso, é sobre os impostos que paga quando está a comprar com crédito de habitação. Mas, subscreva o meu canal e receberá em primeira mão tudo o que produzo para si, exclusivamente, diretamente na sua caixa de correio. Vá lá, subscreva agora. No futuro vai ter que considerar também um custo em particular com o imposto, que é o Imposto Municipal sobre os Imóveis. É um imposto camarário que varia entre 0,3% e 0,8%, depende da Câmara Municipal onde o seu imóvel estiver localizado e que uh, terá que pagar um, todos os anos. Uh, o, o Imposto Municipal sobre Imóveis é um, pago pela pessoa que detém o um imóvel no dia 31 de dezembro do ano anterior. E uh, há também a hipótese de, de ser isento deste, deste uh, Imposto Municipal se, tiver, se comprar um imóvel cujo valor patrimonial seja inferior a 125 mil euros. Uh, poderá até ter uma, uma, uma isenção permanente do, do Imposto Municipal sobre Imóveis, mas aí terá que conciliar um, um rendimento Máximo de cerca de 15 mil euros e, um, e um, um, um valor patrimonial do imóvel na casa dos 65 mil. Consulte uh, o, as, suas, as finanças da sua área para saber se está enquadrado num destes num escalões destes ou então fale com o seu mediador imobiliário, uh, nomeadamente em relação à, à, à isenção do IMI sobre o valor patrimonial, que ele consiga, com certeza o poderá aconselhar. Outros dois custos para terminarmos tem que ter em consideração é o valor do condomínio, número um, algo que vai pagar todos os meses e que um, obviamente é um custo que terá que ter em consideração e por último a manutenção do imóvel, a manutenção que não tem a ver com o, as áreas comuns mas com a área interna do imóvel e que é sempre algo que temos que ter em consideração e fazer uma, uma pequena caixinha, um pequeno milheiro para assegurar que o nosso imóvel se mantém em condições e, e assim se valoriza ao longo do tempo. Espero que tenham gostado do, do, da parte 2 do vídeo desta semana sobre os custos uh, que tem quando compra concreto à habitação e os outros custos que seguem com, com os imóveis. O meu nome é Nuno Moraes Cardoso, sou agente imobiliário e estou ao seu dispor. Deixe um comentário, deixe uh, uh, a sua opinião no, na, na descrição do imóvel. Agradeço muito, recomendo este vídeo, partilhe este vídeo, subscreva o canal e eu estou cá para si todas as semanas. Até à próxima semana, até ao próximo vídeo. Vamos conversar?